Apresentando... Eu, papai Jujuba Nanica No canal... Jujuba Nanica Faz isso para mais vídeo Hoje, pessoal, estamos aqui Para gravar um jogo de código De jogo Código do jogo do Roblox Bom, hoje estamos Num ângulo diferente da câmera Era aqui, na minha frente Na tela E agora é aqui Teve... Tivemos uns probleminhos. Por isso que a gente trocou. Eu também estou gravando no celular, não sei se vocês perceberam a mudança. Mas vai ser isso. Bom, no último vídeo, gravamos sobre Portugal, é, certo? Bom, digamos que já completamos a missão e aqui podemos ver na telinha. Que ganhamos 40 já por causa que lembra que a missão tinha que fazer e cada leva que você passava, que você chegava, tinha uns V-bucks que você, um V-bucks, Robux que você coletava. É, aí eu consegui, eu tava com 12 se eu não me engano, e consegui até agora 40. Por causa que o papai de jogo vai subindo de nível. Então, cada leva que passa, você vai receber, você vai meio que, tipo assim, level 5 da tal Robux, level 15, 30 E assim até o level 100, que vem que vou, os valores que vocês vão adquirindo de Robux Vai juntar 1.100, que era o valor da missão Fat Simulator Estamos aqui para o quê? Códigos Mas primeiro, eu queria mostrar muito isso aqui, ó Eu amei esse jogo Ó, oh, parece que Tem combatendo os outros Só que eu sou literalmente uma varapau E meio que a gente tem que comer Pra conseguir saúde e gordura E a gente vai o pano Que isso, gente? E a gente vai o pano, pano, pano Aí a cada Eita, gente, que isso, gente? A cada gordura Parece que A gente co... Hum, tem como aumentar o tamanho? Eu quero o meu tamanho no máximo Ah, eu o é meu tamanho no máximo Bom Vamos primeiro procurar onde que coloca Os códigos pra nós Na hora de colocar os códigos, a gente não vai colocar os um códigos Agora, né? Hum, conseguimos É, a gente é um pouquinho Nilp, mesmo com outros Newbie. porque Isso vai na nossa cara, código Os códigos a gente não vai colocar agora Porque a gente tem que comer oh, que isso, gente? Olha, gente, você vai passar Minha barriga <risos> Gente eu... Eu, tô, eu tô usando um, um Eu virei o Goku oh. Eu virei o Goku por dois segundos, mas virei. Bom, vamos comendo aqui. Comendo, ó, oh, gente, meu chão. Bom, gente, eu não tô mais aguentando não é não. Eu sou muito apressada. Vamos aqui, por favor, começar com os códigos. Óbvio que todo mundo gosta de código. Tenho. O primeiro código é 7140. 7:140. Vai começar uma briga aqui, por isso que tá. É, acho que é. Bom, vamos começar aqui. Ó, oh, já vi que um dos códigos deram certo. 7:140. O código vai aparecer na tela. Então, vai, Júlia, vai dar um zoom nos códigos. Então, qualquer coisa, vocês pausam o vídeo. E vem. E vem. Aí, o próximo é Burger 130. K. aqui está o nosso códigozinho, vamos reivindicar, Acho... gente eu ganhei um negócio aqui, olha espera aí, que isso? eu cresci, vocês viram isso? Pisaram em mim Que menininho Olha Gente, gente que isso Querem me bater Olha, gente, bate. <risos> Ó. Cada vez que eu faço isso fica... Eu ganho mais gordura Olha Gente, dá pra comprar alguma coisa aqui, não dá? Não, gente, não quero passe. Ah, agora que eu entendi isso, gente. É meio que... Make... Entendi, entendi, entendi, entendi. Tá. Próximo é Calories. Acho que a gente... Gente, eu não sei inglês. Eu tento. É meio que calorias 120. Só aqui, como a maioria dos jogos são inglês, códigos também são. Bom, só pausar ver o código, confirmar você ganha, tudo, gente fatine fatinesa é gordura? Fatines... <risos> gente é... não me corrija aí o coach 110k e eu estou ao fim de ressurgir <risos> vai, confirmar 110 tem giant, giant, ah ah, é aqui, que eu, gente, eu fico cada vez mais violento. Que é isso? Eu quero! Não estão me dando recompensa grátis. É tudo. Ai, ah, que é isso? Ninguém parece ficar ouvindo isso. <risos> eu ganho saúde por fazer isso. Gente, que que é isso? Olha isso aqui! Puxa. Ah, vai, saber Quando eu vou comer eu faço outra cara, ó! Que eu meto mão na minha testa! Faz sentido! Vamos voltar para os códigos! Gente, qual que foi o último? É... Coach... É food? Acho que agora o próximo é esse. Gente, eu não tô anotando. Minha cabeça não tá funcionando. Ó, oh, food... Sem. Gente, hum, hum, hum. Tá. Me mat. Não, pera aí. Antes do código me matar aqui. Acho que foi um gnomo. <risos> tá, vamos. Food... Food... Assim Olha, ganhei mais outra coisa Olha isso, meu Olha isso Eu dou uma cabeçada no chão E vão me cabeçar aqui Gente, olha o que, que acontece quando eu pulo Eu nunca fiz nada pra ninguém. <risos> Tem um mosquito. Tô me matando. Ó, oh, parece que quando você faz isso aqui, você ganha nada. Você quer para pra matar os outros. Oh, bora! Ó, <risos> oh, rapidinho. Não, gente, a gente já, já volta pros códigos. Ah! Ai, bom. Uhum. Tá. Vamos voltar pro código. Agora é o.. é a gordura. <risos> gordura, eu não vou traduzir. Fitness 90. Eu não sei inglês. É isso. Fitness. Vai, fica assim. Pronto. Já pegaram o copo. Que isso, gente? Estão me matando aqui. Muito demais. Muito demais. Complicado? Bom. Vamos confirmar. eu gostei desse ângulo aqui. Acho que eu vou começar a gravar desse ângulo. Acho legal. Bom. Ganhamos o quê? Não vi. Deixa eu ver. Cristal. Vamos lá bem. O próximo código é doce. Candy Quem? Quem? quem, quem, quem, quem, quem não sei. Eu não vou. Eu, não, eu vou falar o meu inglês. Meu inglês, eu crio o meu alto inglês, ok? Eu crio o meu alto inglês, ok? Bom, vamos rápido. Tem muito código. É que. Ó, eu ganhei bastante coisa até. Tem, tem um, um Gnomos aqui no seu cano. Que grande e eu morri na mesma hora para uma Ih! Olha que legal Tem como comprar outras comidas? Eu tô interessada nisso Mas isso aí é depois Agora vem sunshines Um Desejo de falar É isso Pegue o código, fique à vontade Stuns. Oh, pet! Eu tenho pet! <risos> Ai, gente, o pet é tão lindo. Também. amei. É, agora eu vou começar a jogar esse jogo que tá da hora. Mas ah, dá pra me dar só quem eu um ganhei oh, Ó, gente. Como que eu consigo bater a minha cabeça com uma, ca uma barriga dessa? Parece que eu tô grávida, gente. Ó, aqui, agora vamos pro próximo que é Espevio. Espespévio. Não, não perguntei só com PIN. outro pet. Nunca vi anjo do mal. Tem como equipar dois? Esse aqui. Não, peraí, qual que ganha mais? Esse, esse aqui. Eu, esse aqui. Eu quero ficar grande. Gente, olha, eu virei. Eu virei. Eu virei o cucu. <risos> De novo. Vocês viram? Próximo código. Hum, é o FET 80. 80. 70 fatness. Fatness. Ó, ó. Ó, já tô ficando grande. Gente, ninguém merece ficar ouvindo isso. Tá, eu tô, eu tô muito pequena. Peraí, gente. Eu consigo dançar? <risos> Vou ficar dançando aqui. Enquanto eu faço os códigos. É burger 70%. 70%, olha Burger 70k 70k Estão me matando Estão vindo me matar Me deram uma cabeçada o que a gente ganhou Não fui eu foi o jogo, vamos continuar. Que tá muito bom. O próximo é calories. Eu crio meu inglês. Sinto é confirma. Ganhamos nada vamos resgatar gente com o tempo a gente vai resgatar um mundo aqui é o próximo é coach 50 mil coach 50k no caso me mataram de novo gente eu vou dar uma comissada não tá aqui assim anda mais rápido é mais rápido que isso né meio mais rápido e pá! <risos> Gostei. Tá. Vamos pro, voltar pros códigos? Tá muito bom. O outro foi Coach Food. É, tá. Agora é a hora do food 40. Food, food. Não sei. É esse nosso inglês. Me pisaram de novo. As pessoas do Roblox são cada dia mais agressivas resgatando. Ó, oh, vou rápido, então vou rápido, que eu tô... Hum. Não vou falar, não vou falar, não vou falar. É só vocês verem. F-A-T-N-E-S-S -s 30 K. É isso, eu não vou falar inglês. Vocês querem? Fats. Eu sou formada no meu inglês. Inglês de Juba Danica. Quem quiser, eu ensino. O próximo e penúltimo da nossa lista é o Fat 20. Não é o último, o penúltimo. Hum. Bom, agora é hora de confirmar. Ah, peraí! Ah, eu achava que tinha alguém, Tem alguém aqui no chão. Hi -hi. Peraí, peraí, gente. Gente, eu fui lançada pra Bugi! Ai, levanta! Que é isso, gente? Puxa! Por que eu tô assim? Acabou! Tá Agora é o, o último Burger 10K! Burger 10K! Ai, ah, se vocês quiserem! Eu e papai Jujuba gravamos a nossa rotina do Bloxburg. A gente, a minha casa não tá pronta. A gente vai gravar mesmo assim. Eu vou preparar minha casa só pra isso. Eu vou criar e vou deixar minha casa pronta só pra isso. Ela é muito cara. E ela é quase toda rosa. <risos> Vamos confirmar aqui que... A gente não é nada, gente. Eu vou tirar os eletros sonoros Pelo amor de Deus Será é que a gente consegue entrar Isso aqui agora Desculpa, gente, o um horário de vídeo Eu tô muito, muito ansiosa A gente não consegue entrar Alto, Auto, Auto Que Ah, verdade A gente tem que engordar mais. Sério, isso, isso? Assim a gente ganha 74. E assim a gente ganha quanto? 79. Vamos continuar assim. O vídeo já tá muito grande. Então, vamos finalizar aqui com todos. O... Bom, vamos. vamos. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. E yeah. é, bom. Estou de volta com mais vídeos. Até a próxima e... Beijinhos da Juzu, bananica. Beijo.